Saudações, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Nós vamos fazer a oração de prosperidade para os Trabalhadores da Luz, que vem do Mestre Joao álcool, É uma oração canalizada para a prosperidade dos Trabalhadores da Luz em 2023. Já vou pedindo a vocês que vão compartilhando. Tá? Compartilhem. Mandem para todas as pessoas que vocês querem que tenham prosperidade em 2023. Todos os trabalhadores da luz que estão buscando encontrar a sua missão de alma, estão buscando prosperar na sua missão de alma. Em caminho, vamos reunir o máximo de trabalhadores da luz. Esse ano mexeu espiritualmente muito profundo conosco. Não sei como foi para vocês, mas para mim. Foi uma série, não foi uma transformação, foi uma série de transformações. Lindo, né? Foi lindo esse ano. E ele prepara né, para um grande ano de crescimento em 2023. Lise, bem-vindos. É, nós precisamos fazer esses movimentos agora em dezembro, em janeiro, porque 2023 ele vem para trazer um grande crescimento, ele vem para trazer muita luz. Nós precisamos estar preparados para esse movimento para a gente poder receber. Então, esse movimento aqui já é para ancorar esse processo e já ir cocriando essa prosperidade, já ir cocriando essa abundância, já ir cocriando esse crescimento para o ano de 2023. Porque a energia ela vai se apresentar, mas só vai chegar naquele que está acessando que está pedindo, que está movimentando, que está cocriando isso. Pois tudo é uma questão de frequência, né? vibratória, tudo é uma questão de energia. Então podem ter várias realidades acontecendo no mesmo lugar, cada qual viverá a realidade que está vibrando, que está criando. Né? E nós estamos aqui para criar uma realidade próspera e abundante para todos nós. Eu honro a presença e a vida de cada um aqui, a força de cada um aqui, o divino de cada um aqui. Gratidão. Gratidão por tudo que trouxe vocês até aqui. Há de se imaginar quantas eras, quantas centenas de anos vividos, quantas experiências vividas, para estar aqui agora, nessa transição planetária. O quanto a espiritualidade trabalhou nos bastidores para estarmos aqui agora, nesse momento. Né? Nessa, em outras vidas, tudo que passamos, tudo que foi orquestrado para que a gente estivesse aqui agora, iniciando essas reuniões de trabalhadores da luz para promover uma transição planetária eu honro o caminhar de cada um. Até aqui. De todo o meu coração. Eu agradeço por tudo que vocês caminharam para chegar até aqui. A toda a equipe de vocês. Por todo esse movimento. Para que vocês estivessem aqui. Nesse momento na Terra. Sendo... Os portais da nova terra. Os faróis da era da luz. Quando eu me coloco em qualquer tipo de movimento. De canal. Não existe um ateus. Não existe. Eu sou apenas um vácuo quântico. por onde passa tudo o que a egrégora espiritual que aqui se forma deseja manifestar, ponto. Não existe nada de Mateus nesses momentos, existe luz, a luz que vocês trazem aqui agora para esse momento. Nós vamos iniciar o um ancoramento. E depois disso, o movimento da oração de hoje. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão mais uma vez por estarem aqui. Convido a todos a colocar a mão no seu coração, convidar a sua hierarquia divina, convidar a sua egrégora para estar presente nesse momento. Alessandra, bem-vinda. Andréia, bem-vinda. Vamos reunir todas as nossas equipes de luz para esse momento. Através da fonte criadora de tudo que é. Pelo poder do meu eu superior. Do meu Cristo pessoal. Pelo poder da chama tri nativa expandida em meu coração. Eu invoco agora. Ponto base, meus guardiões. Ponto verde. Grupo ascensional. Meus mentores e hierarquia pessoal. Penacho Arco-Íris. Joshua David Stone, Jual Ku, Maitreya. Saint Germain Sanat Kumara, Lei de Vênus, Buda, Sai Baba, Babaji, Yogananda, Krishna, Shiva, Ganesha, Hanuman, Durga e Lakshmi, Mãe Maria, Quanin e Portia, Melchizedek, Metatron e Mahatma, Viamus e Lendus os 144 chorrãs dos 144 raios de alfa e ômega, os 144 anjos, arcanjos, querubins serafins e elohim, todos os amados orixás, as setenta e duas orbes arcangélicas e cabalísticas, todos os mestres do conselho cármico os anciões dos dias, o sagrado Espírito Santo, toda a ordem Melquisedec, voranandek Metatron e os grupos de Micá, Todos os comandantes confederados, Ashtasheran, Shontor, Gadman, Yazamil, Yaslanhaz, Ashirion, Torran e Aberim. Comando Temporal, Comando Santa Esmeralda e Santa Metista, Confederação Intergaláctica, Ordem Shamuna, Ordem Micaélica, Ordem Emanuélica, Ordem Kumara, Ordem Amarilis, Comando Avatarico, Comando Mahatma, Ordem de Nebadon, Ordem de Orvorton, Ordem de Ravona, Ordem de Salvington e de Shinkara Eu peço para ser levado ao Banco Ascensional de Shambala Banco Ascensional de Shambala Banco Ascensional de Shambala Ativar meu mércaba de proteção pessoal e de ascensão Aumentar meu consciente de luz, amor e humildade Reiniciar meu ser a todas as ordens de luz Ancorar minha alma e minha mônada Ancorar meu eu ascensionado Ancorar meus doze corpos de luz Ser escrito na Operação Resgate no Cristo Interno de Sananda. Ancorar meus chakras superiores. Peço abertura de caminhos, prosperidade, proteção, paz, plenitude, saúde, harmonia, ascensão acelerada, graça, facilidade e bênçãos. Tudo dentro da vontade divina. Agora nós podemos falar todos juntos. Eu autorizo a intervenção divina em minha vida em toda a humanidade e no planeta Terra. Eu autorizo a intervenção divina em minha vida, em toda a humanidade e no planeta Terra. Mais uma vez. Eu autorizo a intervenção divina em minha vida, em toda a humanidade e no planeta Terra. Podem continuar repetindo. Que o amor desperte em todos os seres e em todos os lugares. Que o amor desperte em todos os seres e em todos os lugares. Que o amor desperta em todos os seres e em todos os lugares. Gratidão está feito, está feito, está feito. Está selado, consagrado. Respira fundo. Integra essas energias. E agora vamos dar início à oração da prosperidade para os trabalhadores da luz, trazida pelo Mestre de Uau Pode ir repetindo comigo. Amada presença de Deus, pedimos e rogamos humildemente de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e de toda a nossa força. Que a abundância divina se faça presente em nossa vida, por meio da riqueza e do sucesso pessoais. Estamos dispostos a superar o medo a fim de realizar o plano de Deus na terra e além. pessoalmente, rogo tornar-me receptivo e aberto à riqueza financeira, a fim de cumprir meus compromissos coletivos e individuais em prol da humanidade. Em nome de Deus. Aceitamos esse momento a nossa herança divina. E agradecemos a Ti pela oportuna resposta a essa oração. Seja feita a vontade de Deus. Amém. Amada presença de Deus, pedimos e rogamos humildemente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 Amorosamente, que vocês levem essa oração e meditação a Deus, por meio da minha mônada, com toda a força vital e o maná necessários, e imprescindíveis à manifestação e à expressão dessa oração. Amém. Respire fundo, visualize agora enviando essa oração a Deus. Veja um tubo de luz por onde essa oração viaja os 352 níveis até Deus. Senhor, que caia sobre nós a chuva de bênçãos. Amém. Agora por este tubo você sente a energia que desce de Deus até você. ó Om... Gratidão está feito, está feito, está feito, está selado, está consagrado. Gratidão imensa por cada um, cada um que aqui se encontra. Gratidão, amo vocês.